Olá pessoal, aqui é Fran Oliveira do canal Lucrando com a Web e hoje nós vamos falar sobre como converter o Word para PDF. Você poderá converter também o Excel para PDF ou qualquer outro arquivo que você quiser, ou até mesmo o PDF para o Word, para o Excel, você pode converter qualquer arquivo para qualquer arquivo, é muito simples. Eu criei um arquivo aqui do, no Word, na verdade eu copiei né, um artigo do meu blog, para poder ter imagens, links, é, o texto, tudo direitinho para você ver depois como que vai ficar. Olha, os links, só que está faltando aqui mais coisas, eu só copiei uma parte desse meu arquivo, para vocês terem uma ideia. Deixa eu fechar aqui, então viu, Ó, é esse aqui, teste, o nome dele, Ele está em Word e nós vamos convertê-lo para PDF. Para isso, você vai ter que fazer o seguinte, vai entrar no seu navegador, abrir, e vai digitar online-converte.com, tracinho tá vendo aqui? Tá aqui, dá enter, lá, você vai entrar nesta página, aqui você pode converter como eu disse, qualquer arquivo para qualquer arquivo. Você pode converter vídeos, pode converter áudios, pode converter o que você quiser. Né? Infelizmente, o site está em inglês. Não tem a opção em português. A gente tem a opção aqui, ó, em espanhol, francês ou russo. Mas não tem em português. Se você achar que é melhor usar o espanhol, né, dá para entender um pouquinho melhor, aí você coloca ou então se você usar o Google Chrome ou então tiver um outro programa aí para poder lhe traduzir é melhor ainda né então vamos lá eu eu vou traduzir porque eu não domino nada em inglês eu sei que eu preciso urgentemente fazer um curso de inglês mas eu não fiz ainda por falta de tempo eu vou comprar depois o aquele curso do Jerry né, o inglês do GR, muito bom ele. Sei que ensina a você aprender a falar inglês, assim, rápido, em pouquíssimo tempo. Mas o problema é que eu estou sem tempo mesmo para sentar e estudar. Porque é uma correria, é casa, filhos, né, o meu negócio, agora gravar vídeo, estou começando agora com você a trabalhar né, com YouTube, porque eu sou terrivelmente tímida. Então, pode ver, você vai ver que meus vídeos eu não vou aparecer, só vou gravar em, em powerpoint ou então aqui a tela, que eu sou muito tímida, mas ainda vou superar isso e vou começar a aparecer nos meus vídeos. Mas vamos ao que interessa, eu coloquei aqui o espanhol, acho que dá para entender um pouquinho melhor, mas é tão simples, tão simples que você vai ver que nem vai ter muita dificuldade, nem vai ter dificuldade, na verdade. Então vamos lá, conversor de libra, eu não sei falar espanhol gente, por favor, tá? Então, vamos lá, vou tentar. Conversor de livros eletrônicos, que é, aqui em inglês já está em e-books, que é o que a gente quer, em PDF. Você vai selecionar aqui, ai, toda hora tá aparecendo isso. Vai selecionar qual tipo de extensão que você quer. No caso, nós queremos PDF, mas você pode, ó, nessas outras aqui. Eu não sei como que é isso aqui, porque eu nunca vi, né? O comum mesmo que a gente costuma usar é o PDF. Então, vamos lá selecionar o PDF. Ele automaticamente já te manda para essa página aqui. É, quando você chegou nessa página, aqui ó, escolher arquivo. Muito simples. Você clica, vê onde que está o seu arquivo. O meu está na área de trabalho. O seu pode estar tá no documento, você tem que ver onde que você salvou o seu arquivo. Como O meu está na área de trabalho. Vamos aqui ó, aqui ele ó. Tá vendo? O Word aqui, teste. Vamos abrir. Olha, tá vendo? Ele já tá aqui, ó. Que é pequenininho, foi rapidinha. Tá aqui. Aí agora é só você clicar em converter arquivos, converter arquivos. Tá ah, processando. Já foi. Já converteu, ó. Aqui Baixando aqui, ó, tá vendo? Acabou de baixar. Ó. Então, vamos minimizar aqui. Ele não apareceu aqui, mas com certeza. No meu caso aqui está na minha página de downloads. Olha ele aqui, ó. Lembra que o nome era teste? Olha, PDF. Vamos abrir para ver como ficou. Aqui, olha. A imagem, olha, bem nítida, direitinho. Que é o título os links, ó, tá vendo? ó, aqui, como fica diferente? Quando eu chego aqui, ó, a mãozinha aqui, ó, isso indica que tem, ó, os links. E olha, tá tudo direitinho. Então não tem problema de, ah, meu link não ficou clicável, nada disso. é né? que tem alguns que converte, mas os links não ficam clicáveis. Aqui fica. Vou até te mostrar aqui, ó. O Curso online YouTube dominado, no do Fernando Lopes. Vamos conhecer aqui a, a página de vendas do curso YouTube dominado. Aqui, Viu, ó? Ele jogou direitinho para a R$ por mês, então, de forma tá 100% passiva no YouTube. Tá e sem investir um real em anúncios. Tudo direitinho, deixa eu tirar os um aqui. E esse curso é muito bom, principalmente para quem está começando. E tem vergonha também de aparecer. Porque ele ensina como você criar né, os, uh, os vídeos, vídeos de vendas com PowerPoint. Então você não vai precisar aparecer, né? É muito legal esse curso. Muito bom, principalmente para os iniciantes. Mas então é isso, pessoal. Esta é uma forma simples e fácil e rápida. Né? de você converter qualquer arquivo, como você viu ali, pode converter áudios, documentos, até o arquivo em PDF para o Word, se você quiser, né? tem muita gente procurando sobre a informação, como converter né? um PDF para o Word ou para o Excel, tem aqui essa opção, você pode converter, Esse, e o melhor de tudo, é tudo de graça, né? Então esse site aqui é muito bom, converte direitinho, como vocês viram, né? os links ficam clicáveis, tudo bonitinho para o seu trabalho, tá? espero que tenha gostado do vídeo, se tiver mais alguma sugestão, alguma coisa, deixa aí no comentário, tá bom? E desculpa, Deve ter gaguejado um bocadinho, como eu disse, sou muito tímida, então fico um pouco nervosa, mesmo não aparecendo, mas com o tempo vou melhorando, esse foi o meu primeiro vídeo gravado. Né, e com certeza, conforme fazendo, vai melhorando. É como eu digo no meu blog, né, a gente tem que dar o primeiro passo. Por mais difícil que seja, tem que dar o primeiro passo. Não é esperar, ah não, vou estar preparada, eu vou, estar, ah, vou perder minha vergonha, aí eu faço meus vídeos. Não, aí você nunca vai fazer. Tem que meter a cara e fazer. Vai vendo um jeito que você pode se adaptar, fazer com calma. Mesma coisa, se eu fosse aparecer, aí que não ia sair nada, ia começar a gaguejar demais. Mas estão vendo desse jeito, aos poucos depois eu faço o vídeo aparecendo. Então é isso pessoal, com certeza vão ter outros vídeos, até breve. Um abraço.